Beleza, cambada. Seguinte, é, o gabinete está aberto porque eu vou fazer uma demonstração aqui para vocês, tá? É que assim, esse papo sobre Linux, OpenGE, Windows com DirectX e tal, eu recebi até um comentário e assim, isso me chamou a atenção para querer fazer esse vídeo. Não desmereceu ninguém, mas o que acontece? É que para mim ficou muito estranho, por exemplo, afirmar assim que no Linux você tem menor desempenho em placa de vídeo. É assim... Você compra uma GTX 1070 e tem o um desempenho de uma 1060. Não galera, pra mim não justificou não, sabe? Tanto que assim galera, na verdade, no Windows você não vai ter. Se no Linux você não tiver, no Windows também você não vai ter. Não adianta. Porque o desempenho que o Windows ganha não vem do driver da placa de vídeo. Não necessariamente. O... Onde ele ganha mais, eu volto a afirmar, no DirectX. Tanto que sim, eu separei alguns artigos aqui para vocês verem No site AnandTech Não sei se vocês gostam, mas isso aqui é, por exemplo, de maio de 2016 Onde tiveram alguns testes, como, por exemplo, Dota 2 Reborn Rodando em 1920x1080 com um i7-6700K né? E mostra o desempenho entre Vulkan, DirectX e... E OpenGL. Tá, isso numa Radeon R9 Fury X. G Bom, nesse caso aqui, Vulkan sobressaiu. Tanto OpenGL quanto DirectX. Já numa GeForce GTX 980 Ti, no mesmo caso, o OpenGL sobressaiu. Tanto DirectX quanto Vulkan. Bom, vou deixar o link na descrição pra vocês conferirem. E tá, eu peguei o artigo também do MuyLinux, que foi de abril desse ano, tá, e eles fizeram a comparação, ver se vale a pena adotar o vulcan e bom, olha, pegaram o jogo Mad Max e, é, em resolução, por exemplo, em 1920x1080 o Vulcan sobressaiu o OpenGL na GTX 1050Ti, na 1060, na 1070, na 1080Ti mesma coisa aconteceu no, na cena Stronghold, com as mesmas placas de vídeo na cena Hope, Glory, and Dog is Dead, também Vulkan sobressaiu Na cena Landmover, também E teve alguns casos que eu vi OpenGL sobressair Tanto que tem o, o site também forum.LevelOneText.com Que mostra que, por exemplo, o DirectX sobressaindo O OpenGL, tipo assim no Ubuntu e no Windows, porém quando chega no Vulkan o, o Ubuntu sobressai então assim, galera, é, o maior motivo não é assim, ah, você vai comprar uma 1080, você vai ter o resultado de uma 1070, ou uma 1070, o resultado de uma 1060 no Linux, não. E assim, tanto que, assim, ele mandou um link pra mim do um jogo Overwatch on, é, rodando no Linux, através do Wine. Ele falou, olha o resultado disso, meu, mas é através do Wine. É lógico que você vai ter uma certa perda. Porque acontece assim, o Wine traduz a informação pro Linux... E o Linux na hora de devolver tem que traduzir de volta ah, Tem que haver aquela tradução Porque não é uma coisa nativa O que acontece assim? você vê perda de frames Ah, não passa de 60, não sei o que Bom, eu já tratei essa parte de FPS no vídeo sobre o Playstation 4 E sobre o vídeo de benchmark Tá? E assim galera, vou pôr de novo Chegou a 30, se não baixou, tá ótimo acima de 60 quase ninguém vê e depende muito se você não tiver um monitor com mais de 60hz coisas assim e galera o que, que eu reparei? repara essa cena do vídeo aqui inimigos estão ponto não podemos permitir Sabe o que eu reparo, galera? Que assim, mesmo tendo quedas e tal Você não sente isso Visualmente você não sente isso Eu acompanho muito, por exemplo, também O site Adrenaline Que eles fazem muito benchmarks com jogos e tal Aí, por exemplo, mostra o processador que eu tenho Mostra o Ryzen, não sei o que Tudo bem Uh, o i7 sobressaindo Esse novo i7 Sobressaindo O Ryzen sobressaindo Aí por exemplo O Ryzen fazendo 170 FPS Uma ilustração tá galera E o meu fazendo 110 Só que visualmente você olhando aqui ó, Você não vê diferença nenhuma Sabe pra quanto que FPS são bons galera? É tipo assim É bom ter alto sim Mas assim Você tem uma cena do jogo Que começa a popular de elementos é, coisas do cenário começam a aparecer mais... é... Characters? Como eu disse? Characters em português, eu esqueci mais personagens, quase, eu quase não lembrava a palavra personagem em português e assim, você tendo mais elementos, mais personagens no cenário os seus frames começam a cair só que assim, você acaba não percebendo por isso que é bom você ter frames muito altos porque se você acaba populando demais o cenário, você não vai perceber isso é bom? É. Mas nessa cena aqui, galera, tipo assim, ele chega até 60 FPS, reduz pra menos, menos de 30, não. Você não percebeu nada. Tipo assim, eu pelo menos assisti o vídeo e não percebi nada diferente. Então tá suprindo. O que foi dito? Que a maioria dos gamers se importam com isso. Na verdade não, galera. Tipo assim, é, isso aí é uma coisa que eu vou pegar a frase de novo. Do Ken Thompson, que ele falou que a maioria dos, dos usuários não estão preocupados com partes internas. Essa coisa de FPS é parte interna de um sistema, de um jogo. Você não tá muito preocupado com isso. Porque assim, quando você tá jogando, você mal percebe. A não ser que você é competidor, hein? envolve essas coisas tudo. Tanto que assim, galera, o importante mesmo é jogar. Se você tá jogando, você não tá vendo queda brusca? Você... não... nem se importa pra isso. Tanto que eu... Simulei, eu gravei uma cena aqui em que eu me, é, forcei minha placa de vídeo a mostrar uma cena que acaba vendo assim, colocando em uma situação onde é injogável. Repara essa cena aqui. Não Olha, pela qualidade do áudio você acaba não jogando. Isso fica ruim. Isso assim acaba preocupando. Ou quando você tem muitos cortes assim de cena, sabe? Você tem muita perda de frames. Aí sim se preocupa. Mas por, por essa situação aqui não dá. Tanto que eu fiz o seguinte, pra mostrar se realmente Linux, ah numa 1070, é porque não tem uma 1070 nem uma 1060, mas galera. Mas por esse exemplo aqui vocês vão entender melhor. Se uma 1070, você comprar uma 1070, você vai ter o desempenho de uma 1060 Repare isso aqui, essa jogatina que eu fiz Beleza galera, eu vou usar agora o meu joystick tá? Vou mostrar a questão de FPS, se é tão importante assim Bom, o primeiro game aqui vai ser Wonder Boy Porque galera, Wonder Boy não exige tanto processamento, tanto gráfico quanto de unidade central de processamento Ou seja, CPU ele vai exigir mais questão de RAM, tá, o que que eu vou mostrar isso pra vocês, assim? Vocês não estão vendo nada a travar aqui, tá vendo? assim vocês não estão vendo frame nem nada mas vocês não estão vendo nada a travar aqui entendeu ó tá tudo de boas aqui Vou fazer o seguinte vamos trocar de game agora bom novamente esse jogo só exige RAM tá ele não exige tanto de processador Deixei aqui ó meu HyperX aqui que foi enviado pela GearBest para vocês poderem ouvir o áudio tá Agora um jogo que exige mais RAM. Agora sim está exigindo bastante da placa de vídeo, tá? Oh, Deep Silver. It creates Unreal. Você vê aí, o motor gráfico dele é Unreal. Autodesk Nvidia. Postar até o teclado para colocar meu HyperX E até o Gear 10 mais próximo aqui Tá vendo? Ele demora jamais para pra carregar vou pegar um novo aqui, né? Que eu não vou tirar o meu save pô. Esse jogo é um jogo que eu gosto pra caramba, tá galera? Principalmente que ele me lembra Mega Man E pra mim ele é bem o sucessor de Mega Man Aí pular essa parte aqui que me dá antipatia the present year. breakthroughs robotic technology. passou que eu não aguento ficar esperando não. Agora vocês viram assim uma certa perda de frame. Vou mostrar para vocês o porquê disso, tá, galera? Ó, Faça essa parte que eu tenho antipatia Eu ainda não estou com o meu dash habilitado Essa é uma fase de treinamento, né, como todo Mega Man faz Nossa, tá, ruim. tá beleza vocês viram puderam ver que pouca perda de frames né Vou deixar agora rodando pra vocês verem Vou trocar até de game Esse vídeo aqui vai ficar grande pra caramba viu? Agora Tomb Raider Esse aqui é um jogo que exige bastante também estão vendo que está usando bastante eu vejo aqui até meu no break começa a acelerar e tal Pegar um continue aqui Esse é um jogo, como eu já mostrei pra vocês que na Steam, exige muito, né? Então, ó, eu vou passar aqui. Aqui não adianta que eu não vou estar com aceleração, de, é, na verdade, com é aquele efeito, né, de cabelo, Stress Effects. Estou fazendo uma jogadinha rápida aqui pra mostrar pra vocês, tá? Ó. honestamente nem sei pra onde tem vai ah, é viado é viado com uma mulher é fogo só tô querendo mostrar a questão gráfica mesmo ah é porque eu tenho uma máquina monstro né bom na hora que eu tava gravando acabou aqui o meu SD card mas eu quero mostrar pra vocês agora eu verem a iluminação vocês estão vendo um pouco o monitor porque eu coloquei muita luz aqui pra vocês verem dentro do meu computador Mostrar pra vocês aqui, galera, que repara a minha placa de vídeo. Ela é uma Quadro 600. Para pensar, ela nem uma placa de vídeo lá, grande coisa pra jogar. Viram só? A minha placa de vídeo, por isso que eu deixei aqui aberto, É uma Quadro 600. Quase nenhum gamer gosta disso aqui. E ele entrega. Agora, se uma Quadro 600 entrega, imagina numa 1070. Numa 1060, é lógico que vai entregar, galera. Tranquilamente, o problema ali não é driver de vídeo. O problema é a questão é DirectX versus OpenGL, essas coisas. Mas mesmo assim, ó, a única coisa que eu tô vendo, tô jogando, não tô tendo queda brusca. Eu não vou conseguir, por exemplo, é gravar gameplay, por exemplo, jogar e gravar ao mesmo tempo. A minha placa de vídeo não aguenta, aí eu teria que ter alguma coisa melhor para isso. Mas galera, não, resultados aqui, ó, que eu tô tendo. É que simplesmente dá pra jogar. Pô, se eu tô jogando Tomb Raider, Mad Max, uh, Mice Number 9, tá entregando? Como uma 1070 não vai entregar? Você vai ter 20% a menos. Não é por esses motivos, não é por causa da placa de vídeo, tá galera? Então assim. Tentem concentrar mais essa parte assim, de jogar mesmo. Não é ficar preocupando com muito com FPS. Você não compra muito só por causa de FPS. Sabe, porque assim, você não se baseia só em FPS Ah, porque assim entrega mais FPS, eu vou comprar Talvez você nem vai usar aquilo É, por exemplo, como se você contratasse um serviço que você nunca vai usar Sabe, é, é isso que você tem que preocupar ver de acordo com, inclusive, seu bolso, se cabe Dá pra comprar uma 1070, uma 1080, compra Não dá, uma 1060 vai suprir Você vai sentir alguma dificuldade? Não, então, meu, compra Sabe são argumentos que eu acho fraco pra falar assim, ah, não dá pra jogar no Linux. Dá. Você não vai sentir é, perda de desempenho nenhuma, não vai atrapalhar você jogar. É o que eu percebo, eu já cheguei a jogar com isso aqui online com o pessoal jogando Tomb Raider. Se tiver algum problema foi por causa da minha internet. Então é isso, eu só queria debater isso com vocês. Um abraço e falou. Ah, e mais uma coisa. É com essa placa de vídeo que eu tô gravando isso aqui agora, né?